oi gente aqui com a nossa colheita de amora né se você viu nos outros vídeos né nós mostramos a florada da amora depois o começo da colheita de amora e agora estamos em plena colheita nessa que é a amora preta Ó. aqui a gente tem a Xingu e tem a variedade Tupi, as duas. Aqui aí? tem uns 30 quilos de amora. E agora a gente vai fazer um suco de amora preta. Se der tempo, a gente vai fazer o... a geleia de amora e uma calda de sorvete também, para as amorinhas, Ok? com as Amorinhas, né? Não. <risos> Ó. Esse aqui é o nosso rótulo. Engenho Verde. Certificação Orgânica. Pela Rede Ecovida. De Agrotologia. Então, vamos lá. Processar essas Amorinhas maravilhosas. Ó, gente, primeiro a gente vai... Né? Higienizar os amores. Vamos, primeiro vamos fazer aqui 15 quilos. A gente vai estar tá fazendo 15 quilos, que é quanto vai na minha panela de suco. Então vamos fazer: a gente separa que está estragado e aí a gente vai higienizar elas. Essas aqui já estão lavadas. para cada quilo de amora dá um vidro de 500 ml de suco né? é um suco para você diluir ou tem gente que compra para tomar um cálice assim por dia como um remédio né? porque ele é antioxidante, ele é bom para próstata então a amora tem bastante flavonoides Deixa eu pegar mais aqui Ó gente, aí depois da Higienização a gente pesa Porque eu Preciso de 15 quilos Aqui ó é uma facetinha aqui Isso aí Tem 10 quilos Eu vou pesar mais 5 5 Ó, então agora eu vou colocar já esse tanto na panela aqui, ó, vou colocar aqui, aqui dentro, ó, é uma suqueira, tá? Ela tem uma torneirinha, ó, coloquei água aqui pra ferver, agora eu vou colocar essa parte aqui em cima dessa daqui, tá? gente, então eu enchi tá, agora eu vou tampar aqui e vamos esperar, aguardar olha gente, enquanto aquece aqui o nosso suco aqui na suqueira, a gente vai fazer uma calda de amora tá, aqui eu tô com 4 kg de amora e vou colocar um e centros de açúcar orgânico, tá? Então, para cada quilo de fruta, eu vou colocar 400 gramas de açúcar. Então, ele fica bem assim com o sabor da, da fruta. Como é calda, as amoras vão ficar inteiras, né? Mas ela vai ficar numa consistência boa. Olha aqui, ó, já tá soltando aqui o suco. Então, essa aqui vai ser uma calda de amora pra colocar no sorvete, tá? Tá? Nessa. Nesse processo aqui. Nessa altura desse processo que você está fazendo aqui. Você não deixa o fogo muito, muito alto. Tem que ser um fogo mais baixo do que alto. Tá? Porque está soltando ainda o suco da fruta. Né? Gente, a gente sai tá livre quando vê isso aqui. Ai, que delícia. Muito bem. Outro dia eu estava fazendo uma feira de Natal lá no IDR, que é a antiga Emafé, e a minha amiga Soraya, que faz uns biscoitinhos de Natal deliciosos, ela estava me contando que quando ela era pequena, a avó dela colocava a mora numa latinha, aquelas latinhas que antigamente o óleo vinha na lata, né? Aquelas latinhas compridinhas. Aí a Adela fez um, tipo um canetão assim, com a lata de óleo, colocava a mora, jogava um pouquinho de açúcar, macetava e dava para ela comer. <risos> São as lembranças de infância, Sim. né, gente? Muito bom. Agora, vamos deixar um pouquinho. Porque tá no fogo baixo por enquanto. Depois dá para dar uma aumentadinha, né? Mas tem que cuidar também. Nesse ponto aqui, gente, tem que diminuir o fogo, né? Pra não subir isso aqui, senão vai derramar, vai virar uma coisa o teu fogão. Então, deixa eu diminuir esse terro aqui. Tá vendo? Ele vai subindo. não sabe a procedência da amora você pode tirar essa espuma né mas se você sabe a procedência é orgânica né aí não há necessidade de você tirar não deixar só com aqui, tem duas bocas esse fogão ali, aí ah, deixar só com uma, diminuir bem a outra, senão errou viu como ele sobe bastante, né? e sempre, ó, tirando aqui pelas laterais sempre passando a colher aqui Gente, a calda tá quase pronta, Ó, As amoras vão ficar inteiras, né? Por isso você, quando for calda, assim, pra colocar em sorvete, quer que a amora fique inteira, tem que ser com a mora fresca, fresquinha, assim ela não pode estar passada, senão ela não vai ficar inteira. Ela vai já desmanchar para geleia, tá? E o nosso suco ali. também, quase ó, vamos tirar um pouquinho aqui pra gente ver ó, ainda tá né, o que, que a gente vai fazer? enche essa jarra abre aqui e joga aqui em cima, ó gente, nesse ponto aqui eu vou desligar, porque senão vai virar geleia. Eu não quero geleia, eu quero uma calda para colocar no sorvete. Então, sobrou essa gorrinha aqui, eu vou tirar. Se fosse transformar em geleia, isso aqui ia sumir, tá? Aí não precisava. Mas como eu quero calda, Tiro tudo isso aqui. Vou desligar um pouquinho, senão ele vai ficar muito, muito longo. Tá bom? essa esse essa cauda tá? Bem, ah, gente, a consistência. Você coloca com cuidado que aí não, não suja a borda, você não precisa ficar limpando. Gente, ó. Bem, gente, agora a gente vai, né, colocar a nossa, nossa calda aqui para ferver, né? Dessa forma, você vai estar. Tá, colocando água quente aqui. Vai ferver por uns 15 minutos para garantir, você vai garantir essa calda para um ano, né, então você esterilizou o vidro, esterilizou a tampa, né, tampa todas novas. Vidro, você pode reutilizar o vidro, né, você tem que ferver, tá, higienizar, bem higienizado, ferve e você reaproveita os vidros, agora tampa não, tampa tem que ser sempre nova, a não ser que seja para você. Pro teu consumo em casa, você não vai vender o produto, aí, ok, você pode reaproveitar uma tampa que você tenha. Lava bem, ferve, né? Aí faz o produto, põe na geladeira, tudo bem. Mas se você for vender a tampa, tem que ser tampa nova, tá, gente? Aí, um ano, né? A hora que ele ferver, a gente vai tirar, vai ferver uns 15 minutos, vamos tirar dessa água que vai estar fervendo, e vamos dar mais uma apertada aqui nessa tampa. Pra lacrar bem, ele dá bem, tá bom? Lembrando, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, tá bom? Compartilha com os amigos, comenta, faz pergunta, se a gente souber responder. Obrigada, gente. Vamos continuar aqui, que tem o suco ainda. Então perdeu por 15 minutos. Agora a gente reaperta aqui. Tá? Pega aqui. Ai, tá quente. E dá mais um apertado. pano, gente, pra ele tá quente demais. Tá? Então é só pegar aí, ó. E dar mais uma pesada. Esse aqui não aí. Ai, gente. Esse aqui não é Bem, agora, gente, nós vamos envasar o suco já está pronto Ó, você deita a garrafa um pouquinho tá essa garrafa aqui é de um litro Que aí você vem aqui, ó, e já tampa ela. Ó. ó, quando acontecer de derramar um pouquinho aqui, que você tá invasando, você já vem com papel, na toalha de papel com álcool. E ó, já passa aqui. Tá, gente? para limpar. Tampa. Tampa nova também. Tá? Você vai deitar. Ela vai deixar ela aqui e vai deitar. aqui, para vocês verem, então foram 15 quilos de amora nessa suqueira que me rende 15 vidros de suco integral de 500 ml, então cada por um quilo de amora 500 ml de suco integral. Nossa, que nem derramou na boquinha, né? A gente vem aqui já. Você assim, não tem contato nenhum com o suco, gente. Assim, direto, né? A gente coloca a mão. Então, é super seguro. Lembrando que estou fazendo garrafa de um litro. As minhas de de 500 ml já acabaram, tem que comprar mais. Sai mais as de 500 ml do que as de um litro. Fica mais barato, né, pra quem vai comprar. Quente. Já vem com a tampinha e fecha. O que, que vai ajudar a lacrar que a tampinha? É você colocar ele pra descansar assim, ó. Deitado. Tá? Porque como tá bem quente... Ajudar a lacrar. Ó, gente, então, o suco depois que a gente vaza, ó, a gente vai virando ele, ele tá bem quente ainda, tá? Olha isso aqui, como ele fica, ele fica assim, esses daqui foram os primeiros, né? Tá, então você vai dando uma viradinha nele. Antes dele ficar frio e tá morno ainda, Aí você vai pegar ele aqui, tá? E vai dar mais uma apertada aqui. Tá? Ó, ele fica bem lacrado. Tá? Porque essa quentura aqui dele ajuda a lacrar melhor. Tá? Então você passa todos os vidros dando mais uma apertada. Igual como a gente fez com a calda. então a, a gente fez a mesma coisa, tirou e deu uma apertada. Olha que bonito: calda de amora para sorvete ou para cheesecake também. Ó, essa aqui é a geleia. Esse aqui eu fiz ontem, geleinha de amora. É o mesmo processo da calda, só que a calda você deixa menos tempo, né? Pra ele ficar realmente uma calda. A geleia e você vai apurar mais ela, ela vai ficar mais durinha. Ela fica uns pedaços ainda, né? Mas ela desmancha bastante, tá bom? Se você tá chegando agora, né? No nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Isso aí, gente! Beleza, gente? Fiquem com Deus e até uma próxima.